Oxente oh, Eu preciso te ter Meu fechamento é você mozão eu não preciso mais beber E nem fumar uma sua presença Me deu onda O teu sorriso Me dá onda Você sentando Mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o que? Meu pai te ama Meu pai te amar, eu preciso te ter. Meu fechamento é você, Mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda.